9090, 90, a advogada da palavra fácil. Ó, oh, deixa eu ir para Belo Horizonte aqui, meu amigo. Vou lá para Belo Horizonte, conversar com o nosso querido Rogério Tobias. Tá aqui no programa Negócio Fechado, é parceiro nosso. Chega para cá, Rogerão. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo por aí? Tudo ótimo. Bom dia, Bom... Freire. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Negócio Fechado. Ei, coisa boa volta aqui nessa quinta-feira e conversar com todo mundo, né? Prazer é nosso ter você aqui junto com a gente, viu, meu querido? Tá tudo bem por aí? Tá tudo tranquilo? Como é que estão as forças? É, tirando a questão aí do coronavírus, tô vendo você falar aí, né? É. É, também tem várias dúvidas, se libera, se não libera, é. pra, pra rua, né? Mas com certeza nós vamos vencer isso aí. Vamos sim, vamos sim. E já tá na hora de... de, de... Na medida do possível, né, Rogerão? Começar a abrir a economia também, né? Porque não dá para ficar desse jeito o resto da vida, né? É, Freire, eu acredito nisso e torço por isso, porque nós temos é, um, um número de, de pessoas desempregadas aumentando, uhum. uma situação que eu acredito e concordo que somente com a abertura é, que a gente chama de vertical aqui, né? Uhum. Abertura lenta e gradual... Como eu vi você falando dos restaurantes, o do comércio não pode parar, né? a economia não pode parar, nós vivemos do, do funcionamento da economia. Eu sempre falo que a economia supera tudo, ela passa por cima de tudo, então a gente não pode esquecer a questão econômica, as pessoas precisam viver, precisam fazer suas vendas e eu acredito muito em vendas. Você que está acompanhando o nosso programa nessa manhã, Rogério Tobia sempre passa por aqui. Ele é consultor de empresas, um grande profissional. E a gente tem a maior honra de ter ele aqui com a gente para poder dar essas dicas para você. É uma verdadeira aula que a gente tem aqui todas as semanas para você que que é empresário, tem o seu business, para você, meu amigo, prestar atenção e ver coisas que você pode implementar no seu dia a dia. Então vale a pena você assimilar, pega isso aí e aí. Usa, entra em contato com ele também, conversa com ele, né, fala, poxa, Rogério, eu preciso da sua ajuda aqui na minha empresa, ó, tá assim, tá assado. E dá pra, dá pra ajudar via, remotamente, né, Rogério? Com certeza, né, atualmente mais ainda, né, com os recursos aí, né, é, vai ser sempre um prazer aí estar conversando com as pessoas, né, a gente tá aqui de, de coração aberto. Então, você que está acompanhando aí o nosso programa, e o assunto de hoje aqui no programa, né, nós vamos conversar, fala, começar a falar da importância da pesquisa de mercado para as empresas. Agora, o que, afinal, é essa pesquisa de marketing, né? E como é que ela pode ajudar as empresas? É, é, como é que eu posso dizer? De que, que nós estamos falando mesmo, né? De que, que nós vamos falar mesmo aqui nesse programa? É, a pesquisa de marketing, ou a pesquisa de mercado, tem um uhum. pequeno isso aí, mas é, não, não é tão importante essa diferença, a, a pesquisa de marketing é uma coisa até não é muito conhecida, não é muito utilizada por por diversas empresas, as empresas de porte médio, de porte pequeno, ainda não utilizam essa preciosidade, Freely, que é a pesquisa de marketing. E o pessoal pergunta, o Rogério, mas a pesquisa de marketing não é uma coisa para grandes empresas, a pesquisa de marketing, né? Então, a pesquisa de marketing é uma forma que nós temos, que a empresa tem, de buscar informações do mercado. Então, nós não podemos abrir o nosso negócio, seja de, de qual segmento for, e entender que ali eu me viro, que deixa que os clientes entram. Não, eu preciso... É buscar informações no mercado, identificar como é que está indo o mercado, se ele está crescendo. Se, se, então, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso perguntar às pessoas, seja, inclusive, dentro da empresa, sejam os clientes, sejam as pessoas de um bairro, de uma região, como é que é, eles estão reagindo, quais são suas expectativas, e assim... Eu trazer para a minha empresa e adequar a minha empresa a essas expectativas das pessoas que estão ali, que fazem parte do meu mercado. De uma maneira mais ampla, isso é a pesquisa. Eu não posso uh, achar que eu tenho todas as informações. A gente tem que ter essa humildade de falar, olha, eu tenho um bom negócio, mas eu preciso saber como é que estão as pessoas, o que, que as pessoas estão achando, o que, que elas querem. né? Que bacana, gente. Agora... Diga, diga, fica à vontade. Vai lá. Não, eu, eu pode, pode, pode comentar. Não, não, eu ia, eu ia passar aqui para o nosso, nosso próximo tópico, né? Mas se você quiser fechar, amarrar aí, fica à vontade. Tá, então o que, que acontece? A pesquisa, ele é um instrumento de marketing, um dos instrumentos mais importantes de marketing, porque ele quando a, a empresa se inicia, ela só deveria se iniciar após uma pesquisa. E as empresas grandes, como McDonald's, a Disney, etc., essas empresas não ficam sem pesquisa. Muitas delas têm já uma estrutura de pesquisa ou elas terceirizam né, para empresas que fazem essas pesquisas. Para que isso? Por que essa pesquisa, então? Afinal, o que, que é a pesquisa? Essa busca ele, é, de informações para que a empresa possa continuar é, nivelada com os desejos é, dos clientes com os interesses dos clientes e a minha empresa que é pequena também deve é, é, utilizar desse instrumento. Eu, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre como é que a gente pode fazer isso. Não, eu, ia, eu já ia emendar agora, né, porque você falou das pequenas empresas, de repente o um pequeno empresário está assistindo a gente aqui, você falou de Disney, você falou de empresas que são, é, assim, enormes, né? É, agora, e o cara que está ali, o pequeno empresário que está assistindo o nosso programa, que não tem aquele recurso, como é que faz nessa situação? Ótima pergunta, né? Esse é o grande erro que as pequenas empresas cometem, porque o pessoal sempre pergunta, ah, mas eu não tenho recurso para fazer uma pesquisa, eu não tenho capacidade de, de contratar, ou eu não tenho conhecimento. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, pegue o seu banquinho, pegue a sua cadeira e vai para campo. Vai para frente da sua loja, lá para o outro lado da rua, e observe se os clientes estão passando, estão olhando para a sua placa, se ele, quantos clientes passam e quantos entram na sua loja, ou quantos fazem menção de entrar, anota isso, vídeo, faz um vídeo disso, filma, para você entender melhor o que está acontecendo. Uma outra forma também, de graça, de fazer pesquisa, é você perguntar aos clientes simplesmente o senhor ficou satisfeito com o atendimento? O senhor ficou satisfeito com os produtos? Falta algum produto? E muitas empresas fazem isso sem saber que isso é uma forma né, de pesquisa de mercado. É importante que a gente o tempo inteiro busque que, é, informações que possam ajudar a nossa empresa a mudar nosso pequeno negócio. Uma coisinha, um produto que eu não tenho, um produto que as pessoas estão buscando e não conseguem. Eu preciso estar, aqui em Minas a gente fala de orelha em pé, né? Uhum. Aqui em Minas, se, então ficar de orelha em pé... Para saber o, que, a, o olhar dos clientes. Então eu posso colocar uma câmera, que é dentro da, da lei, né? colocar câmeras, e depois eu vou sentar, eu que sou o proprietário com, com meus com os funcionários ali responsáveis, e estudar como é que está o olhar dos clientes na hora, na hora de, de comprar. Essas pessoas estão mostrando um olhar satisfeito. Então, a pesquisa ela tem uma característica aí de estatística, de verificar a cada mil clientes quantos compraram, quantos estão satisfeitos. Isso aí costuma realmente ter um custo. Mas o sentimento, a pesquisa, observando o que, que os clientes buscam, nós temos várias formas aí. Eu posso mandar uma cartinha para os meus clientes, pedindo que eles nos devolvam. Eu posso utilizar um pequeno site simples e ali fazer uma pergunta essas várias formas né que a pequena empresa tem que o custo é muito pequeno quando não é zero olha que bacana gente você que está acompanhando é possível sim ó e, e você que está acompanhando aí o programa que talvez tenha a sua pequena empresa a sua empresa é pequena né seria um erro você achar que não dá para você também agora me diga uma coisa porque que você sempre fala nos seus artigos que é preciso a gente ficar assim de olhão nos, nos concorrentes, né? A gente fica despreito e vendo, como é que eu posso dizer, o que, que eles estão fazendo. Por que isso? É, a gente tem falado muito, eu tenho observado isso, colocado isso no artigo, porque é o seguinte, a pesquisa de marketing, ela é fundamental na tomada de decisão. Então, eu vou comprar mais produtos, eu vou estocar produtos, eu vou fazer uma propaganda... É, na porta, eu vou criar um site, tudo isso, Quer dizer, a pesquisa, ela me ajuda a tomar melhor é, as decisões, né? E é, o que que acontece? Eu preciso utilizar é, esse tipo de, de material, né? Esse, esse tipo de informação para poder é, é, me ajudar a tomar essa decisão. E a pesquisa, ela tem essa característica, eu sempre insisto, né? Que as empresas utilizem esses instrumentos para poder conseguirem é, melhores resultados, né? Que bacana, gente! Você que está ligando o seu smartphone agora, o seu rádio agora... Estou conversando com o Rogério Tobias, ele é consultor de empresas e todas as quintas-feiras ele tem um compromisso aqui no nosso programa para poder trazer informação para você e para mim, que eu aproveito bastante aqui no programa, né? Agora, a pesquisa de marketing pode ser aplicada para o público interno, ou seja, aqueles funcionários e fornecedores também, como você falou agora há pouco com o público, né? Ah, então pergunta, vai direto, como é que está achando aqui da coisa toda... É, isso pode ser feito também com os funcionários, o pessoal que está ali, o pessoal interno, né? É, eu acredito muito na, na, na pesquisa feita com os próprios funcionários. Lara, você quer melhor é, nível de informação do que o pessoal que está na linha de frente? Você quer um feedback mais importante, mais interessante, mais verdadeiro do que o dos próprios vendedores, dos caixas, do pessoal de campo, do pessoal que atende o seu telefone? Né? Então, essa, essa pesquisa, ela é gratuita, uhum. olha que interessante, que, que gostoso, ela é gratuita, eu posso fazer no tempo inteiro, e nada melhor como o feed, eu, por exemplo, acredito profundamente no feedback dos vendedores. Agora, só voltando na pergunta anterior, a uhum. é, questão dos, dos concorrentes, que eu, que eu não abordei é, em nível de detalhe, a gente precisa conhecer a nós mesmos, isso até é uma fase de guerra, tá? de guerra mesmo, uhum. mas a gente usa nos negócios também. Eu preciso conhecer a mim mesmo, conhecer o concorrente. Então, nós precisamos, em pesquisa, ter conhecimento da nossa capacidade e ter conhecimento sobre o concorrente. Quando eu conheço o concorrente, eu tenho muito mais firmeza, muito mais capacidade, Trilho e, e ouvintes, de entender do meu negócio, eu tenho muito mais... É, é, confiança para tratar do negócio. Então, se eu conheço, o meu trabalho, aí eu vou, ó, gente, ó, vou, vou contar um segredo para vocês. Vão até o concorrente, se dirijam até os seus concorrentes, observem como eles é, agem e façam melhor do que eles. Boa, boa. Uma referência pode ser aquilo que eu falei, o que os clientes buscam, mas também. Precisa ser aquilo que o seu concorrente está fazendo. Você vai observar o seguinte, ó, ele faz uma coisa melhor do que eu, ele faz uma outra coisa melhor do que eu. Como eu Olha aí que está o momento da decisão. Como eu posso superá-lo? Que tipo de investimento, que tipo de ação, de nova forma de atuação eu devo fazer para eu superar esse concorrente. Né? Então trabalho. Não, e às vezes não é nem questão de investimento, né? Só no mudar a postura você já vai ser, vai fazer diferente, né? Às vezes, a gente, igual você falou, não precisa nem ser financeiramente falando, né? Você foi perfeito nessa observação, porque à medida que eu tenho, muitas vezes o cliente faz uma pequena coisa, uma gentileza a mais, um detalhezinho que ele uhum. tem a mais, que eu poderia fazer e não estou fazendo. Então, Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer mais e melhor o concorrente. A gente chama isso em marketing, Freely e ouvintes, a gente chama de benchmarking. Olha que nome bonito. É do inglês. Ah. É você pegar aquele que muitas vezes é melhor do que você, não é copiar, mas você se inspirar nele. o que, é que aquela empresa está fazendo de tão bacana e está conseguindo resultados, como eu posso fazer melhor do que ela? Como eu posso me inspirar para fazer um trabalho superior e atrair mais clientes? E nós queremos vender mais, não queremos? Então as vendas podem melhorar muito com essa, essa, essa avaliação, essa preocupação aí em superar os concorrentes. Agora você, dono de empresa, você vai precisar ser humilde, né? para poder reconhecer que o outro é melhor, tá num nível melhor e você precisa se inspirar nele, né? Agora se você falar, não, que eu sou isso, que eu sou aquilo, a vaca vai pro brejo, né, Rogerão? Aí não dá, né? Exatamente, essa é uma, pes... é uma... É uma observação importante. Então a pesquisa tem essa característica de, de trazer informações para me ajudar na tomada de decisão. Agora essa pesquisa deve ser feita de quanto em quanto tempo? Essa pesquisa, o pessoal sempre confunde muito e faz a pesquisa normalmente, elas fazem a pesquisa normalmente é, de, de quando em vez. Ah, vamos fazer uma pesquisa quando a coisa aperta, faz a pesquisa. O que eu oriento é o seguinte, façam essa pesquisa constantemente. A pesquisa não pode parar, ela tem que ser constante. Que bacana, gente. Eu agora há pouco olhei para trás aqui, porque você falou de guerra. Eu tenho um livro que chama Arte da Guerra. Eu queria encontrar ele para poder mostrar. Você talvez deve conhecer esse, esse livro. Esqueci o nome do autor agora. Bem interessante, de estratégia, essas coisas aí. Eu achei bem bacana. Você mencionou, só que eu não encontrei. tá perdido aqui atrás. Qual que é a frase dessa semana, meu querido? Ó, oh, a frase dessa semana tem a ver com o que nós estamos falando hoje sobre pesquisa e, e sobre a questão de melhorias, né? A frase é a seguinte... A qualidade nunca é acidental. Aconteceu. Sempre, na verdade, é o resultado de esforço e de inteligência. E quando a gente fala em pesquisa, Thriller, a gente está falando de inteligência de mercado. Então a frase de hoje é nesse sentido. Nada acontece por acaso. Eu tenho que ir para campo, pesquisar, pesquisar meus funcionários e aí obter realmente os resultados. Bacana isso aí, viu? Ou seja, nada vai vir de mão beijada não, meu filho. Regaça as mangas e bota a mão na massa, né? Vamos que vamos. Ô Gerão, prazer ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Negócio Fechado. Estaremos aí, se Deus quiser, num próximo momento. Senhoras e senhores, encerro aqui o programa Negócio Fechado. Muito obrigado a vocês. Volto Amém. amanhã, se Deus quiser. Com...